Salve, salve, meus guerreiros e minhas guerreiras! Sou o professor Emílio Júnior, trazendo para você o básico que funciona. Às vezes não é tão básico, é um pouco difícil, mas você vai gostar. Exemplo disso é o treino de hoje, que é o treino da prancha abdominal. Você vai falar assim, Emílio, prancha abdominal. Não conhece a prancha abdominal? Vou fazer só para você entender. Prancha abdominal é essa daqui. Prancha abdominal com escalada. É esse movimento aqui prancha abdominal com a escalada. Já pensou em fazer esse mesmo treino com a perna ali na parede? É isso que eu vou mostrar para você. Vou fazer um treinamento da prancha abdominal com a escalada na parede. Esse treinamento é para avançados e supremos. Você é intermediário, mas se garante, pode fazer. Não garante, não faça, faça do chão. Vamos lá, técnica de como se fazer. Você vai ficar mais próximo possível da parede. Colocar ambas as mãos, à linha do seu ombro. Ambas as mãos, à linha do seu ombro. Você vai encostar aqui na parede, dessa forma. Botou o pé. Chega um pouquinho mais à frente. Ficou como se estivesse numa prancha. E você vai tracionar a perna esquerda. Voltar à posição inicial. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. E vai fazer esse movimento, ok? Esse movimento que você vai fazer durante o máximo de tempo que você conseguir, não tem aquele negócio de contagem, ah, eu faço quanto tempo? Não sei, faz o tempo que você conseguir, eu vou fazer aqui um tempo curto, mas para você aprender a mecânica do movimento, não estou aqui para me exibir, longe disso, estou aqui para trazer as possibilidades para quem já é avançado e já faz a prancha Tradicional com facilidade, faz a escalada com facilidade, então esse é um grau de dificuldade a mais que eu trago para você. Vamos fazer a sequência? Então comigo, vem! Posicionou ambas as mãos no chão, pezinho lá na parede, ficou na posição, Ó, desceu, se quiser ficar mais certinho na posição de trancho, ou ficar mais em cima. E agora você traciona a perna direita, perna à esquerda, direito, esquerda, direito. Vamos embora, mais rápido! Isso! Comigo, isso parou. Quer descer e dificultar? Dificulta, desceu, voltou à posição inicial e pronto. Mais um treinamento que eu passo para você. Porém, antes de você se despedir, projeto verão 2020 treinamento completo por apenas 10 reais para ajudar o canal a fazer melhorias de câmera, então se você gosta do material que eu trago, se você acha que o material que eu trago está surtindo efeito na sua vida, está trazendo benefícios para você, e você quiser e puder ajudar, a ficha de treinamento é apenas 10 reais. esse dinheiro vai ser guardado para nós investirmos em câmera e áudio aqui para o canal. Um abraço!